Vou contar a história hoje, até coloquei ali, né? A melhor black que poderia ser a pior black. E seria, tá? A pior black se fosse nos tempos de hoje. Por isso que é legal a gente falar de planejamento e adaptação. Entender o cenário, né? A gente não consegue fazer as mesmas coisas todos os anos. Porque o mercado muda, né? O marketplace muda, a exigência do outro lado muda, a regra muda. Então os critérios de relevância mudam, o seu negócio muda, o seu objetivo muda. Então por que, que eu chamei da melhor Black, né? Que era a melhor Black pra gente? Que foi a primeira Black, isso aqui foi em 2015, hein, cara? A primeira Black do nosso negócio de varejo, né? Quando eu saí da outra operação, montei a minha própria operação. Então em 2015, a gente estava passando pela nossa primeira Black. E aí eu já tinha feito algumas coisas quando a gente olha, quando a gente analisar a critério de conta, porque eu tinha é começar de uma conta do zero, sem aproveitar uma conta com pessoa física, que eu vejo como um erro, que foi o que a gente fez diferente aqui já na fabricação, a gente aproveitou uma conta que já existia com pessoa física, transformamos ela em jurídica e depois, que era só de compra, né? Mas o que vale para o Mel e para as medalhas é o tempo de existência de conta. Não se essa conta vende há quatro meses, é se essa conta existe há quatro meses. Entendeu? Então, esse ponto é diferente para a gente compreender. Então, faz toda a diferença para você. Se você acelera muito rápido, para você ter as medalhas, para você ganhar a medalha de líder Gold e Platinum. E na época também a gente não tinha começado, né? Direto já com essa com essa conta, como é, uma conta que já existia. E a gente tinha um objetivo com a nossa Black, né? Para quem não sabe, quem nunca passou, e a Black Friday acontece em novembro, né? E o nosso grande objetivo dessa conta era consolidar, né? consolidar o Platinum. Então era bater Platinum e consolidando ele já, porque a gente já tinha faturamento, embora não tinha tempo de conta para ser Gold, e aí a gente já queria né? bater Platinum de uma vez, já que a gente já estava nessa caminhada. Na caminhada total, a gente precisava no acumulado de 140 mil de faturamento. Por quê? Porque antigamente a conta era diferente, né? Era os três meses mais o mês vigente. Então, os últimos três meses mais o mês vigente. E aí nós chegamos na primeira Black acelerando, né? Porque a operação era muito nova, mas no acumulado 12 meses, primeiro 12 meses a gente fez 3.2 milhões. Então, você já entende a aceleração que a gente teve, que foi muito grande mesmo como conta ali na, na, no nosso início, né? Principalmente, que ali você consegue ir crescendo muito rápido, depois você vai diminuindo e natural, né, você não conseguir crescer com a mesma velocidade, né, tem gente que chega em 200, 250 mil reais e, pô, agora eu quero continuar crescendo 50, 60 mil, 70 mil, quero que eu tava crescendo antes, e nem sempre responde, né, essa velocidade, né, aí a gente tem que buscar o quê? O pequeno crescimento que vai se acumulando e você vai chegando no seu objetivo, tá, até para errar menos, eu já compartilhei na segunda ali qual que foi o pior erro nosso, né, que foi justamente querer acelerar, continuar acelerando com a mesma velocidade, sem pensar nas consequências nesse sentido. E aí nessa black a gente chegou com uma com uma demanda, vamos dizer assim, tá? A nossa a nossa demanda era a gente tinha feito 80 mil de faturamento no outro mês, a gente tinha feito algo em torno acho que de 60 60k acho que era alguma coisa assim, cara, 140 mil, tá bom? Aqui de faturamento e a gente precisava no acumulado Bater 320 mil de faturamento porque eu não queria contar com o terceiro mês que ia ser eliminado. Porque se eu contasse com esse terceiro mês, quando o mês virasse, eu ia perder. Hoje são 60 dias, né? Mas é a mesma coisa, como se você estiver contando o faturamento que você fez muito lá atrás, os dias muito bons lá de trás, você vai perdendo ele, né? a Cada dia você vai ganhando os dias atuais e vai perdendo. Hoje está muito melhor, tá? Hoje está muito mais fácil com 60 dias, né? Últimos 60 dias. Antigamente era últimos quatro meses, né? Dava os três últimos meses e mais os dias do mês vigente. Então, se estivesse no dia 14, como a gente está aqui agora, estaria contando 90 dias, né? Os últimos três meses, mais 14 dias. Então, o nosso objetivo, a gente precisava buscar 180 mil reais de faturamento tá? no acumulado novembro como mês, sendo que a gente tinha feito 80 né? No último mês. Então, se você olhar a projeção, cara, a gente precisava mais do que dobrar. E a gente estava vindo nessa mesma tocada. E aí a gente falou, cara, vamos acelerar pra caramba na Black pra gente poder fazer é, essa diferença né e puxar com folga, porque eu sabia que dezembro responderia e a gente continuaria é, no faturamento acima de 106 mil, que era necessário mensal, média mensal, pra gente poder ficar no Platinum. E foi isso que a gente fez. O que, que nós fizemos na, naquela época? A gente separou 18 produtos. Dentro desses 18 produtos, a gente tinha custo planilhinha mesmo, tá? Custo daqueles produtos, os anúncios, a média que esse anúncio tinha vendido, para a gente entender quais que eram as nossas apostas, quais seriam os nossos anúncios de maior aposta, forma forte ali dentro, né? Sem fogo. Né? Naquela época não tinha nem fogo. Então, na época a gente estava com toda a operação dentro do nosso negócio mesmo, é, rodando todas as vendas dali de dentro. A gente preparou tudo certinho nesse sentido, colocamos todos os produtos, colocamos qual que seria a participação de cada um deles para bater essa meta de faturamento e aí nós calculamos a nossa margem, né, a nossa lucratividade ali dentro, que aquele evento, aquela black, ela não foi feita para dar lucro, então a gente já sabia disso. Eu tinha um objetivo, que era mais do que dobrar na nossa black, para poder atingir a medalha de Platinum e consolidar ela, e no outro mês a gente voltaria para os preços normais e voltaria para a nossa lucratividade comum. Só que eu quebraria essa barreira com uma velocidade muito grande. E seria importante para a gente dentro da parte estratégica. Então eu tinha produtos ali que alguns deixavam 50 centavos. E dos 50 eu ainda dividi 20 centavos com a equipe. tá Então, assim, ficava com 30 centavos. Não dava lucro mesmo. Na verdade, dava até um ligeiro prejuízo, na verdade quando a gente colocava tempo e etc. Mas era uma ação pontual, que é o que a gente sempre fala, né? Você pode correr um, ter um lucro menor, você pode, às vezes, sacrificar o teu lucro em uma ação pontual, cara, se ela for pensada, e o objetivo daquela ação não é dar lucro, você pode, entendeu? Você pode fazer isso, é mais ou menos o que a gente faz quando quer começar a posicionar um produto num nicho super competitivo, às vezes você não abre mão de lucratividade, para depois você vir ajustando esse preço e chegando na lucratividade que você tem, mas você quebra a primeira barreira que é ter uma oferta atraente realmente competitiva, ou quando você precisa atingir um volume com um determinado fornecedor, então você tem que equilibrar a margem e volume, né? Você tem às vezes a gente tem nichos que o fornecedor às vezes tem um mínimo mensal que você tem que comprar para manter uma tabela X, né? Uma tabela como distribuidor em cosméticos isso é muito comum, onde ter tabela de distribuidor você tem que bater um mínimo ali de compra. Então, você pode ter produtos, né, dentro dessa estratégia te de dando menos margem. E nessa, nessa ação específica, foram 18 produtos separados, dos 18 produtos, é, 10 anúncios eram a nossa curva A, de formatação, e a gente sabia que a gente ia abrir mão desse lucro. Então, beleza, arquitetamos, fizemos tudo, fizemos um primeiro pedido, tá? Porque a expectativa, embora a gente quisesse dobrar, cara, eu não entendia que a gente ia conseguir fazer isso. A gente conseguiu, tá? Mas eu não entendia. Que a gente ia conseguir fazer isso, né? A gente tinha uma restrição, pô, e aí vai botar a grana toda aqui, o que, que eu vou fazer? Aí a gente tomou a primeira decisão estratégica acertada, que era o que? O nosso fornecedor permite, né? Permitia já desde aquela época que a gente tivesse tanto pedidos à vista quanto pedidos no cartão de crédito, nosso principal fornecedor. Então, o que a gente falou, cara, vamos comprar a demanda natural, né, o que já venderia normalmente naquele período, até porque a gente estava antecipando uma compra, a Black você não compra na semana da Black, né? Então vamos comprar à vista o que já é uma demanda natural nossa de 20 dias. Então, beleza. No pior dos casos, a gente ia ficar com 5 dias para frente, porque a expectativa era chegar a 15 dias antes. Então a gente teria 15 dias sinais no mês de novembro e a gente teria os 5 dias é, já entrando no mês de dezembro. Dentro dessa expectativa... Tá? Se eu ficasse, pô, Alessia, ia ficar com o quê? Cinco dias de estoque. Então não era um risco de estoque à vista, né? De estoque que já saiu do meu caixa, que já tomou meu capital de giro e que eu antecipei. Tá bom? Aí quando, é... quando a gente calculou o restante, a gente decidiu comprar no cartão de crédito. Então, o que era uma aposta, a gente comprou no cartão de crédito. E mesmo assim, eu comprei uma demanda para 15 dias, que seria 50%. Então, a gente comprou para fazer mais 40 mil reais de faturamento pela média que a gente estava fazendo. Então, eu comprei 15 dias, que dava mais ou menos o necessário para fazer uns 50 mil reais de faturamento é, na época, né? Que era necessário para vender os 15 dias finais de novembro. E compramos no cartão, tá? Para dobrar aquilo. Se eu falasse, nossa, eu tive um mês 50% maior, que seria um mês de 120 mil, reais, né? Na na época, isso em 2015, tá, gente? Quem chegou aí agora contando a história da nossa primeira Black na operação de varejo, na minha mesmo, né? É, 120 mil reais ali era o que a gente tinha projetado. E beleza, cara, e a gente começou, né? E eu não falei nada pro meu fornecedor, né? Esse, esse foi o primeiro erro, talvez. Talvez, não vou nem colocar como, como um erro mesmo, porque eu não sei se eu tivesse pedido se ele, se ele deixaria, entendeu? É aquele negócio, às vezes... Tem dois pontos de pedir autorização para algo, né? A pessoa pode te falar não, e se você fizer, ela vai falar Porra, eu te falei para não fazer, tá ligado? Tipo, é bem criança, né? Bem quando a gente é criança ali Que você pede autorização demais, às vezes você toma um não, né? Então ali a gente preferiu não falar nada, ficar quietinho em estratégia Para poder rodar E cara, e nós subimos, né? Nós realmente entramos é, nas ações com os preços Beleza, cara, primeiro dia de ação foi absurdamente é, gigante o nosso movimento. Quando isso aconteceu, no final do primeiro dia já de Black, né? Na verdade, na pré-Black, na quarta-feira, a gente recebeu já, <risos> a gente já começou a receber, não tinha nem começado a Black ainda, né? A ligação da, da fábrica mesmo, né, Os caras já muito bravos, porque a gente foi muito agressivo. Tá muito porque meu objetivo, como eu falei, não era Meu objetivo era aumentar o faturamento para bater a medalha, ganhar o posicionamento com aqueles anúncios e aí a gente poder puxar. Para vocês terem ideia, um desses anúncios a gente puxou 3.200 vendas dele no primeiro ano, cara, sem ter full, sem ter a publicidade no modelo atual que ela rola, que é muito bom, né? Hoje é muito mais funcional do que em 2015 e tal. E aí, cara, eles já começaram a ter uma pressão. E a gente, pô, não dá, cara. Tá na black, não vou reajustar, não posso reajustar, tal. Senão eu vou perder tração, vou ser punido, não vou fazer isso. Segura aí a galera que tá reclamando. Fala que sábado eu volto tudo pro normal, tal, mas não vou. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, tal. E, cara, e a fábrica desligou. Eu falei, beleza, a fábrica tá tranquila agora, já acertamos, né? E realmente com a relevância que a gente tem, já tinha na época, comprando deles... Começamos com eles muito pequenos e depois eles foram crescendo, né? São gigantes hoje, mas ali a gente começou desde o comecinho com eles. Eu achei que estava tudo bem. E aí, beleza, vocês vão entender já o porquê que eu achei. Aí, cara, rodamos a quinta-feira também aceleradaço, tanto que a gente fez uma escala, né? A gente ia puxar todos os dias até às 8, a empresa ia dar é, pizza para todo mundo no, no final do dia, então a gente puxou até as 8 aceleradaço ali direto mesmo, então, tipo, até galera faturando direto, o tempo todo faturando, faturando, faturando, faturando, faturando, faturando, o pacote não parava e todo mundo que não tava fazendo uma função virava separador de produto para poder acelerar ainda mais o pacote para a gente poder expedir o mais rápido possível ali dentro. Quando aconteceu a quinta-feira, mesma coisa, aceleradão, tal, chegamos na sexta, foi melhor ainda, só que na sexta eu já comecei a ter alguns problemas. Por quê? A minha expectativa de estoque era fazer 120 mil, o meu objetivo 180. Só que, cara, a gente sempre teve uma reposição de um, dois dias, né? E em alguns casos até de poder ir buscar, duas horas e pouco de distância, de poder ir buscar e rapidamente pegar isso daí, repor e poder levar e na época não tinha a obrigatoriedade das 24 horas de postagem isso em 2015. Por isso que ela foi a melhor Black, mas ela poderia ter sido a pior, tá? Tô chegando lá. Então, cara, beleza. Então, quinta-feira tranquilo, a gente já previu que algumas coisas iam acabar. Sexta-feira de manhã a gente colocou mais um pedido na fábrica e, por enquanto, tá tudo normal ali dentro. Colocamos, Passamos cedinho na fábrica, como a gente sempre fez, na expectativa. E o pessoal perguntou, o que, que faz quando acabar? Cara, continua. Aceleradaço, porque caixa não é o problema, cartão de crédito para comprar também não é o problema. Se precisar, então vamos continuar acelerado, até porque a gente ainda tá longe do nosso objetivo, mesmo, né? Fala o Rafa aí, muito bom. A gente tá longe do nosso, do nosso objetivo com, com, com a meta final dos 180, tá? Então a gente começou a ter já uma baixa em estoque. A sexta-feira foi super acelerada, e aí falando de planejamento de novo, né? A gente já tinha planejado. Mesmo de, né, não tendo o costume de trabalhar no sábado né, o dia inteiro, sempre só até meio-dia, a gente já tinha combinado com todo mundo que a galera receberia hora extra e também receberia um bônus né, na, no acumulado da Black. Então a gente já tinha colocado para todo mundo que a gente trabalharia até às 18 no sábado e que domingo a gente trabalharia das 8 até 2, 3 horas da tarde, de acordo com o que fosse necessário, para na segunda-feira a gente cuspir o maior número de produtos e não levar uma demanda para segunda-feira, tá? Então eu tô falando de uma operação que fazia na época 80 mil reais dentro do mês e que no acumulado black total, tá bom? A gente fez mais de 800 pedidos em quatro dias. Então se a gente não faz essa organização, a gente não chegaria na segunda-feira nem com kit em estoque pronto. E beleza, cara, sexta-feira é linda o porra, todo mundo na adrenalina, colocando tudo para sair, felizão, só acompanhando, vendo que tava dando resultado, que não tava... É, acompanhando o estoque dos produtos e aí já começando a fazer aquela pilha de pedido que a gente estava devendo, né? Então, puta, tá devendo, tá devendo, tá devendo, vai deixando ali, vai deixando já faturado com etiqueta, tudo certinho e vamos deixando, vamos guardando ela ali, né? Pra gente poder, pra gente poder postar. Aí, sexta-feira, no final do dia, a fábrica fala: olha, não vou poder faturar. E a demanda da Black, a gente também tá em Black, então isso daqui tá muito puxado e tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Mas o que a gente entendeu? Foi uma forma deles nos punirem, entendeu? Porque a gente foi muito agressivo. E eu contei sim com o cara. Então isso aí foi outro aspecto que a gente aprendeu. Ainda mais na época de hoje, né? nos tempos de hoje, a gente não faz Black com o estoque dos outros, eu faço Black com o meu estoque. Por quê? Porque entre o cara atender os clientes dele, ou se ele ficar bravinho e quiser te ferrar, ele vai conseguir te ferrar, ele vai te ferrar grande, né? A nossa sorte é que não tinha a regra de 24 horas em 2015, ainda, para poder fazer. Mas beleza, o que, que nós fizemos daí? Cara, quando vem? Ah, acredito que lá pra terça-feira. Eu falei, puta merda, o cara comprou na Black, tá empolgadão pra receber, eu vou ter que falar pra todo mundo que só chega terça, né? E aí aquele dilema que às vezes a gente erra. Ficar quieto. Ou falar? A gente optou em falar, tá? Que foi a decisão mais acertada. E a gente entrou, cara, falando com todo mundo. E aí, pa, olha, aconteceu isso, isso isso, tinha telefone. Então, o que tinha telefone funcionando, a gente foi para cima. O que não tinha telefone, a gente foi conversar. Então, cara, assim, tentando o máximo falar com o cara e explicar. Ó, você viu que o nosso preço tá super... E a gente jogou a real mesmo, tá? A gente jogou bem a real mesmo. Você viu que o nosso preço tá super agressivo. A gente vai atender todo mundo mas o nosso fornecedor que ia repor pra gente esse produto no máximo na segunda-feira, agora acabou de falar que é para terça ou quarta-feira, que ele vai realmente colocar pra gente, então a gente quer ter a tua autorização para até quinta-feira colocar. Se você não quiser, eu entendo, por isso que eu já tô falando com você hoje mesmo, na própria, tipo, sexta-feira ali dentro e sábado, a gente comunicou sexta e sábado, pra você ainda ter tempo de procurar uma oferta, alguma coisa, mas como você sabe, preço igual ao nosso, você não vai achar. Porque é por isso que eles estão punindo a gente como sacanagem é, para isso. Então foi bem papo reto mesmo ali, direto, com o cara. E a gente não teve cancelamento, tá bom? Porque as pessoas sabiam que tava muito agressivo mesmo. E aí a gente segurou, beleza, ele não entregou terça, ele não entregou quarta, ele entregou só na quinta-feira, e mesmo assim a gente teve que buscar. Por quê? Porque a transportadora demorava de um a dois dias e ele faturou esse pedido ali separado na quarta-feira. Então lá foi o Tualê, fui eu mesmo, tá? Fiorino na mão e 200 km para ir, 200 e poucos km para voltar. A ida foi tranquilo, Fiorina vazia. Na volta eu voltei com 960 quilos na Fiorino. Pra quem conhece uma Fiorino mesmo, as modelo novo, e era modelo novo que a gente alugou, na localiza até na época. A Fiorino ela tem por tabela dela acho que são 560 quilos como peso total carregado. Então eu voltei com ele assim a 70 por hora na pista morrendo de medo do, do, da polícia me parar, eu falei, cara, esses caras cara me parar agora, eu tenho nota de tudo, eu falei, mas se ele encrespar que eu tô com muito peso, eu vou ter que ligar pro pessoal vir com mais dois, três carros, pra gente dividir esse peso nos carros, e pra poder fazer, então para quem conhece, pra quem conhece, era depois de Bauru aqui, pra quem conhece São Paulo, né, e eu tô em Ribeirão Preto, então a gente voltando, voltei, né, a gente chegou, cheguei no meio da quinta-feira ali, então foi mais meio do dia, Ali, porque eles demoraram para carregar mesmo, indo para lá e tudo mais. E nesse meio tempo, o que a gente falou? Já avisou todo mundo para todo mundo se programar. Então, na quarta, que eu já não tinha tanto estoque, na terça, que eu já não tinha tanto estoque, e a demanda estava ok, dentro do que a gente estava tranquilo para fazer, o que, que a gente fez? A gente liberou a galera do seu horário normal, porque na quinta-feira a gente avisou que a gente só ia parar quando a gente terminasse de fazer todas as tendências que tinha. Então, eu tinha duas demandas, eu tinha que chegar na quinta, contar o estoque, conferir né, tudo que tinha sido recebido, e tipo para caber algumas coisas eu tive que abrir caixa, enfiar em todos os buracos que vocês imaginarem ali. Tinha coisa né, do carro ali separado, do carro só, tá? tinha coisa separada. E aí, cheguei na quinta, a gente trabalhou diretão, acho que foi até 11 e pouco da noite direto, e concluímos, e na sexta-feira a gente despachou tudo é, que tinha que despachar. Por que, que ela foi a melhor Black? Porque sim, a gente fez no mês acumulado, somando todo mês de novembro, a gente estava acostumado a fazer 80 mil reais, a gente fez na época 200 mil reais. Tá? Então a gente estava de 180, a gente fez 200 mil reais. Então a gente estava tranquilo quanto à nossa meta. A gente bateu a meta, né bati com folga, 200k me dava folga ainda para o começo do mês ser ruim e eu não perder a medalha de Platinum que a gente queria, né? que a gente queria manter na época, até porque ia sair um mês... Meia boca, estava saindo um mês ali de, de 50 e poucos mil reais, na verdade. Então eu estava ficando com um mês de 80, estava ficando é, com um mês de 60 e estava ficando com um mês de 200. Então a gente estava ficando com 340 mil no acumulado ali dentro. Né? Então uma operação estava fazendo 80K é, no, no mês anterior. Então a gente bateu, atingimos o objetivo, se fosse, se fosse hoje, Tá? A gente teria perdido a reputação e sairia muito cara essa conta, porque a gente perderia mesmo e perderia muito grande com, a, com o índice de atraso muito alto. Tá? A gente ficou com muito pedido pendente, muito pedido pendente para atender durante a semana. Tá bom? Mas na época, com as regras que a gente tinha do jogo, deu para passar e a gente atingiu o objetivo. Consequentemente, mês seguinte, 130 e poucos mil reais de faturamento, uma conta que fazia 80 antes da Black, após a Black, quando a gente puxou, posicionou o anúncio, cara, tinha anúncio que não tá dando lucro, então me deu para caramba. Posicionamos, a gente conseguiu colher os frutos depois em dezembro, até porque para quem conhece cosmético, dezembro não é o melhor mês do universo, na verdade a Black Friday é mais aquecida para cosmético do que dezembro, porque quem tem salão, quem tem cosmético profissional para salão, a galera compra muito para preparar, progressiva e o caramba os cabelos que vão fazer em dezembro. Então para aquele momento foi muito bom, né? atendeu a gente. Então foi a melhor Black porque eu atingi o objetivo e poderia ser a pior porque a gente poderia ter perdido a conta. E aí alguns aprendizados é, ficaram disso. Primeiro, qualquer ação que coloque a sua conta é em risco, seja anunciar um produto, contar com o estoque do fornecedor, fazer uma grande ação sem ter 100% do controle ali dentro, pelo menos dos fatores que você pode controlar, fazer uma Black Friday sem ter estoque de tudo que você está anunciando, contando que o teu fornecedor vai te atender de última hora. É, cara, não avisar o fornecedor, ou pelo menos combinar previamente, que você, cara, vou dar uma paulada aqui, ou deixar um pré-pedido com o cara, que na época talvez teria resolvido o meu problema, né? um pedidinho para buscar na cesta e qualquer coisa, negociar com ele ali dentro, ou espaçar mais esse pedido, né? parcelar o pedido, às vezes em dois, nesse caso, já resolveria. Né, se eu fizesse a demanda de três meses para o mês atual, eu não teria tido problema de estoque ali dentro. Então, esses foram os aprendizados que, de tudo que poderia ter dado tipo, muito ruim. E o aprendizado bom é que sim, a gente entendeu que a Black, para nós, ele responderia sempre muito bem quando a gente precisasse atingir algum objetivo ali dentro. Outro ponto, na outra Black, a gente fez ação de cinco itens. Então, a gente também entendeu que para fazer uma Black... Bem feita, né? Uma ação bem feita, seja lá qual for, tá? Se você tem dia dos pais, se você fazer uma boa ação, você não precisa ter 50 produtos em ação, a gente fez com 18, né? Praticamente, puxamos o resultado de 200 mil reais e a gente tá no outro ano, cara, ação com 5 produtos na Black, puxando um resultado também muito bom, já na outra realidade de conta, numa realidade onde eu não queimei lucro absurdamente, então, as nossas blacks têm sido assim, na verdade, nos últimos anos, né? Como a gente já está consolidado, o meu objetivo não é fazer loucura em preço, é manter e superar um pouquinho a venda. Ano passado foi 20% de aumento, era o que a gente queria, só. Era o nosso objetivo. Então, não preciso ser muito agressivo para atingir isso. Então, isso foi um aprendizado super positivo. O aprendizado com relação a motivar a galera foi legal, assim como o momento, né? A galera, tudo na. Fistura malucão, todo mundo correndo e fazendo e dando conta de fazer, então de ter o time certo ali dentro, de dividir, né? Mesmo que pouquíssimo lucro que ia dar ou praticamente nada, que foi o resultado da ação, mas entendendo que a gente ia sacrificar um pouquinho, mas para poder dividir um pouco com essa galera que ia estar. Tá engajada com a gente, porque não podia errar também, então não era tipo só mandar de qualquer jeito, não era não embalar o produto da forma correta, não era usar as embalagens incorretas, era realmente seguir um dia a dia normal, mas com uma demanda tipo 10, 12 vezes maior do que de um dia tradicional que a gente tinha na, é, na época. Tá? Então, esses foram aprendizados super positivos que nós tivemos, é, dentro desse caminho e que foi legal então de novo a gente bate na questãozinha do planejamento né a gente teve planejamento em quase tudo e aí fatores que eu acho isso muito mais quando você for fazer uma ação principalmente uma ação super agressiva dessa todos os fatores que você pode controlar você tem que controlar tá então, assim você tem que ter plano a b c tem que ter a gente até falou disso ano passado né no alto pra Lu, que tá aí que tava no alto com a gente já, ano passado Galera que tá aí que tava na aula no ano passado, a gente falou disso, né? De qual o seu plano A, o plano B, o plano C, né? Tá tudo bem, tá tudo tá acima, tá abaixo, né? O que, que eu tenho que fazer dentro dessas ações? Porque na hora da correria você fica meio cegão da, do todo, né? Porque você tá mergulhado em diversas coisas, coisas boas ou ruins, mas você tá mergulhadão ali dentro. Então, esse ponto do planejamento do planejar antes foi muito bom, mas não planejar tudo que estava no meu controle. E depender dos outros num aspecto de, de alguma ação que colocaria a minha conta em risco. Então isso foi um outro aprendizado que a gente teve. Nenhuma ação que você fizer no Marketplace vai te deixar milionário. né? Ou talvez bilionário. Possível. Tá bom? Principalmente uma ação pontual. Ninguém fica rico com uma Black Friday. Entendeu? Ninguém ficou rico vendendo álcool em gel. O cara pode ter feito um caixa. O cara pode ter ido muito bem. O cara pode ter ganho muito dinheiro aproveitando uma oportunidade da pandemia. Mas dois meses depois o álcool em gel já era com o mod. Então um monte de gente já tinha. E a coisa já começou a subir, a gente sabe de pessoas que sacrificaram os negócios para poder tentar buscar um pote de ouro imediato, uma parada é, sem pensar no restante. Então isso foi bom, a gente pensar na continuidade. Então todo resultado, mesmo que ele é negativo ou positivo, cara, o que, que ele te impacta no todo e na tua continuidade? Porque isso vai te fazer absorver melhor resultados negativos, vai te fazer trabalhar melhor isso e também vai te fazer absorver e se preparar melhor para resultados positivos. Tá? Sem você viajar muito, sem você ficar, tipo, às vezes deslumbrado com o resultado que você fez. E é muito comum no Marketplace, né? Chegar em 100 mil no Marketplace é fácil hoje. A gente fala dos 4K todo santo dia, né? E a galera... até com a camisa da Odyssey, foi uma das coisas que a gente fez, né? Uma das ações que a gente fez. Então, tipo, a gente fala de 4K todo santo dia, tipo, o caminho é, do, é, é doído, é, é difícil e tal. Mas quando você chega, você fala, cara, legal. E várias pessoas chegam com sorte até. Mas e a continuidade? dessa parada, entendeu? Então, você entender e não se deslumbrar com isso é um, é um outro jogo, tá? Então, tem pensem sempre nos fatores que você controla, nos fatores que você não controla, como é que você minimiza os riscos dos que você não controla. Pô, Ale, eu vou fazer uma ação na minha loja virtual. Direto a gente vê, todo ano a galera cai em loja virtual, né? Um monte de plataforma aí, conceituada, cai, tem plataforma que não cai, a maioria, graças a Deus, mas... Tem várias lojas aí que saem do ar e às vezes o cara pôs todas as ações dele de black focado em um único canal, um único objetivo, uma única coisa. E aí, cara, caiu. Qual que é o teu plano B? Né? Você tem um canal B, você tem às vezes uma página, você tem, cara, o que, que você tem, né? Um WhatsApp, onde você vai puxar, né? Se a tua loja virtual cair, se você focou só nessa ação, né? Para onde você vai direcionar o que você tinha planejado, já que você se prepara em estoque, muitas vezes dentro disso. Né? e o ano passado isso fez muito sentido para todo mundo, principalmente por causa do cenário que a gente tinha total incerto quanto tanto a resultado da Black, que é muito parecido com esse ano, né? a gente tem preços caríssimos, né, cara? tá tudo muito mais caro do que o ano passado estava. Então a Black é a melhor data, vende muito, vende muito, mas nós, né, pequenos e médios sellers Cara, você tem um limite que você vai fazer de ação. Então, a não ser que você esteja fazendo uma ação como a que eu comentei, né, com um objetivo específico onde você vai sacrificar o teu lucro, muitas vezes, cara, qual vai ser a sua capacidade? Então, também não adianta viajar, né? Ah, eu vou vender 30% mais caro do que eu tava vendendo e quero fazer o dobro de faturamento. Isso não vai acontecer. Tá? Então, isso daí é muito importante. Tá? Você ter o cenário, o cenário realista mesmo, ser muito honesto com você definir o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim e se preparar para ambas as situações. Isso foi muito bom, como é que eu faço? Foi muito ruim, como é que eu faço agora? Porque eu tenho um prazo, né? principalmente se você compra produtos no varejo, para você comprar revender no varejo. Cara, você tem um prazo para pagar aquele teu fornecedor, né? Se foi à vista, é mais urgente ainda. Se foi a prazo, é diferente. Então tudo isso daí vai entrando no planejamento quando a gente olha. Então essa Black foi isso, tá? Foi, foi massa demais, foi legal. A gente atingiu os resultados, mas foi uma adrenalina, foi estressante. Foi cansativo pro time de comunicação, pra galera do atendimento, que teve que falar com cada um, cara. Algumas, algumas centenas de pedidos parados ali dentro, né? Que a gente ficou é, com pedido parado mesmo em, em estoque. Então a galera ficou com realmente sem saber o que, o que deveria ser feito ali. É, e a gente coordenou, cara. Fala com todo mundo, assim, assim, assado. A gente não tinha se preparado para isso. Tá bom, então a gente teve que sentar, bolar a mensagenzinha, o que, que ia conversar, preparar a galera para tomar paulada, porque sempre tem aquele cara que quer já falar, que vai processar, que vai fazer, que vai acontecer ali dentro. E nesse caso a transparência foi muito bom. Nem sempre a gente precisa contar tudo, né? Toda a história, cara. Mas nesse caso a transparência foi muito positiva pra gente pra sair desse problema. Mas a gente perderia a conta se fosse nas regras Atuais tá então, por isso que o nosso negócio vai se adaptando também. Por isso que as nossas blacks não são como aquela. As blacks de ninguém são iguais. Uma não é igual a outra dentro desse cenário.